Jorito, a partir de agora é contigo meu querido Glórias a Deus Mais uma vez cumprimento os ouvintes com a paz Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você que tem a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus Vamos meditar nesta tarde de domingo Em nome de Jesus Em Jeremias capítulo 9 A partir do versículo 23 Diz assim Assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força. Não se gloria o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, gloria-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que visitarei todo o circunciso com o circuncidado. Aleluia! Glórias a Deus! Preste bem atenção no que Deus tem para nós neste texto, nesses três versículos, do livro de Jeremias aonde aqui o povo de Deus estava se distanciando do Senhor o povo de Deus estava ali adorando outros deuses e deixando a verdadeira adoração que é o Deus dos céus e da terra e se enveredando em caminhos aonde Deus não traçou para eles e o povo começou a sofrer com isso mas como nós temos no céu um Deus que ele não se distancia de nós é uma coisa interessante e até difícil de se entender mas no espírito você entende que Deus apesar de nós esquecermos muitas das vezes deles ou sairmos dos seus caminhos ou muitas das vezes até distanciarmos dele ele jamais se distancia de nós porque Deus é onipresente Toda parte tem a presença de Deus. Toda parte, em todo o universo, está o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. E esse povo agora, se enveredando para outros caminhos, Deus sempre se apresenta. Deus sempre fala conosco. Deus sempre nos dá conselhos a voltar. No livro de Isaías ele diz: Eis que meu, minha, meu anzol está posto à vossa narina para vos fazer voltar pelo caminho de onde veste. Então Deus, pela sua misericórdia, Ele está sempre nos ensinando, Ele está sempre nos orientando a voltar para Ele. Porque nós sabemos que a vontade de Deus ela é boa, Ele é perfeita, é agradável. Então Deus, na sua misericórdia, enquanto não voltar Jesus ainda, Deus continua estendendo a tua misericórdia sobre nós, nos dando chance de voltarmos para Ele, de Ele fazer nova todas as coisas, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus são nova toda criatura. E Deus começa a dar conselho ao povo dizendo, olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie naquilo que você pode alcançar e apalpar com as suas mãos de carne, não se glorie nisso, nisso que você pode alcançar nesta terra, em toda a glória da terra. Não se glorie em toda a sabedoria que você possa reunir na tua mente, na face desta terra. Não se glorie Não que seja pecado você buscar sabedoria, não que seja pecado você buscar até uma riqueza, conforto para o teu lar e para a tua família, mas a Bíblia vai nos dizer que aonde você colocar o teu coração, aí está o teu tesouro. Não. Aleluia. Então, Jesus, Deus, está dizendo aqui para não nos colocarmos a nossa alegria. Aleluia. Nessas coisas, não se gloriarmos nessas coisas. Mas ele diz, mas se gloriem nisso. Aleluia. Que me conheçam e que saibam que eu sou o Senhor. Se gloriem e saibam e conheçam que eu sou o Senhor e faço justiça e faço juízo, aleluia, e porque nisso eu me agrado. Deus se agrada na justiça, Deus se agrada que se gloriem e o conheça. Jesus disse que a verdadeira, aliás, a vida eterna está nisso, em que o homem conheça a Deus e ao teu filho a que ele enviou aleluia, e ele no próximo versículo ele diz, porque virá um dia em que visitarei o circunciso com o circuncidado, o que isso quer dizer? Ele diz, ele diz que um dia voltarei, e visitarei o justo e o injusto, visitarei o santo e o que não é santo, visitarei ao que é imundo e o que está limpo, visitarei a todos, ele está dizendo eu voltarei, eu voltarei e todos me verão, então, essa é o conselho que Deus está dando para o povo aqui neste texto e dando para nós. Se glorie em conhecer a Deus. Se glorie em procurar ao Senhor. Se glorie em meditar na palavra de Deus e se alimentar da tua palavra, porque Jesus diz que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se glorie em conhecer a Cristo, porque a boca fala do que o coração está cheio. Encha-nos do Senhor possamos enchermos do Espírito Santo E se gloriar que estamos perto de Deus Não se gloriamos na nossa riqueza Nem se gloriamos na nossa sabedoria Mas nos gloriamos que estamos Com a presença de Deus na nossa vida Graças damos nesta uma tarde Por mais um ano que se completa Que estamos aqui gloriando a Deus Glorificando ao Senhor Esse pouco tempo que nós temos Duas horas é muito pouco tempo Porque nós temos que andar 24 horas glorificando a Deus. Então se glorie nisso, e conhecê-lo, em adorá-lo, e, adorá e amá-lo, de todo o teu coração, de toda a tua força, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, mais uma vez graças nos damos, te damos, Senhor Deus, por mais uma tarde, por mais um dia que estamos aqui, Senhor Deus, e temos o privilégio de adorar e agradecer o teu santo nome, então é nisso que eu me glorio nesta tarde, de poder adorá-lo, Senhor, de poder conhecê-lo através da Tua Palavra. Deus querido, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo nos envolva todos os dias, nos trazendo de volta todos os dias para o Teu Espírito. Visite agora neste momento a cada um que está orando conosco, Senhor, seja onde quer que ele esteja neste momento, se ele estiver com Teus olhos fechados ou com Teus joelhos em terra, não importa onde que ele esteja agora ligado em Ti, Senhor, Deus em espírito. Eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo envolva esse coração, envolva essa família, envolva esta vida. Jogue por terra todo mal e que o Teu Espírito Santo reine em nome de Jesus. Muito bem, gente querida, gente amiga, ouvimos uma palavra de vitória, uma palavra de fé aos nossos corações. Ministrado por ele, né, presbítero João Límpio, que volta agora no próximo sábado, assim permitindo o nosso Deus.